Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje continuando com a configuração das novas formas farmacêuticas que foram implantadas no sistema, apresento a solução oral. A solução oral é uma forma farmacêutica líquida, né? homogênea e límpida, contendo um ou mais princípios ativos dissolvido em um solvente ou uma mistura de solventes que facilita a administração de medicamentos via oral. Para a configuração da solução oral no Fórmula Certa, obrigatoriamente o sistema precisa estar atualizado com os módulos mais recentes, tá? Para isso, execute a atualização do Live Update, lá na opção Ajuda Sobre. Caso você tenha dúvidas no procedimento, existe um link na descrição desse vídeo onde eu mostro passo a passo em detalhes, tá ok? Agora, já com os módulos atualizados, abra o sistema e clique na opção Arquivos Parâmetros. Clique em Formas Farmacêuticas e, em seguida, clique na seleção e desça a barra de rolagem para ter acesso às novas formas farmacêuticas. Clique na opção 21, Solução Oral. Na opção Tipos, pessoal, informe a descrição de cada tipo de solução utilizada na farmácia, como por exemplo, Humana, né, Solução Canina, entre outros. No cadastro, defina qual será a solução padrão né, da farmácia e quais delas vão utilizar a embalagem compostas. Clique agora na aba Recipiente Bases. Esse é o lugar onde nós devemos cadastrar a base padrão para cada tipo de solução né, cadastrada anteriormente de forma separada, tá ok? Tabela de embalagens: Aqui nós vamos configurar dois métodos, pessoal embalagens e embalagem composta na opção embalagem você deve informar qual vai ser a embalagem principal da fórmula por exemplo a caixa né que vai acondicionar os frascos no cadastro informe o código da embalagem a quantidade máxima que vai comportar e o rótulo em embalagem composta você deve informar o produto embalagem que vai ser utilizado como secundário tá por exemplo os frascos Digite o cadastro, o código do produto frasco né? e a quantidade máxima de solução. Confirme. Essa opção pessoal, só vai ser ativada na receita né? quando o tipo de solução oral for marcada como embalagem composta. Veja aqui uma breve ilustração com a diferença entre a embalagem e embalagem composta. Vale ressaltar, pessoal, que essa configuração de embalagem também precisa ser feita para cada tipo de solução separadamente, beleza? Agora clicamos na aba de nome Preço Validade. Este é o lugar onde nós devemos informar o custo fixo para cada tipo de solução, sendo ele de forma geral, por filial ou setor. Se quisermos que esse custo fixo também seja cobrado por quantidade de potes, temos a opção ao lado. Da mesma maneira, é o lugar onde colocamos aqui o preço mínimo, né? e devemos configurar isso por fórmula, podendo ser geral ou por volume. Na opção fator de redução, é possível nós cadastrarmos os percentuais de redução de preço por volume e em prazo de validade, dizemos ao sistema o prazo máximo em dias para a validade da fórmula em si. Para finalizar, vamos na aba sobrecarga. Configure aqui a sobrecarga por volume ou por ativo, é opcional, tá? mas eu adianto para vocês que é de extrema importância avaliar por conta das possíveis perdas né, que nós temos no processo. Na descrição desse vídeo eu também deixo para vocês um link explicando detalhes sobre o que é a sobrecarga no sistema. Bom, a parte de parametrização agora já está pronta, tá? Porém, é importante revisar o cadastro dos produtos base, beleza? Obrigatoriamente, eles precisam estar configurados como grama nos campos de unidade de cadastro e unidade de receita. Da mesma forma, né, olhar a, o cadastro dessas fórmulas base, elas precisam obrigatoriamente também estar cadastradas como forma farmacêutica número 5, outras, Bom, com tudo pronto, basta clicar no módulo receitas e incluir a fórmula conforme prescrição, tá? O procedimento é bem simples, lembrando apenas que agora você vai escolher a forma farmacêutica 21, né? Informar a dose da solução no volume base, escolher o tipo desejado e daqui para frente o procedimento é o mesmo, não muda nada. Vejam que nesse exemplo o sistema até trouxe para mim a embalagem secundária e a caixa que vai acondicioná-los. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenha ajudado, tá ok? e qualquer dúvida estamos à disposição. Também deixo na descrição do vídeo um link mostrando detalhadamente este procedimento, beleza pessoal? Um forte abraço, tudo de bom, até o próximo vídeo. Valeu!